da manhã, nas palavras de João 1 versículos 4 e 5 Graças, Deus Amadas irmãs e amados irmãos sou Edivaldo Oliveira e nesta manhã lhes desejo saúde felicidade, paz e riqueza sob a luz do nosso Deus e lhes convido a orar Pedindo ao Deus Criador, luz em nossa vida. E já lhes peço de que se inscrevam nesse canal. Divulguem essa oração. Toquem o sininho. Assim vocês serão alertados de novos vídeos de orações. Então irmãs e irmãos, oremos. Conforme está escrito no livro do Evangelho segundo João, no capítulo 1 versículos 4 e 5 que dizem a vida estava nele e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela assim suplicamos senhor Jesus ilumine-nos com a sua luz divina sim Neste amanhecer, abençoado por Deus, a quem damos graças por tudo, prostramo nos de joelhos e rogamos que Jesus, seu Filho iluminado e irradiador de luz, ilumine nosso dia e seja a luz dos nossos olhos e pensamentos. Sim, Senhor Jesus, Verbo de Deus e Luz da Humanidade, torne nosso dia iluminado e espelho de sua bondade. Assim, todos aqueles que cruzarem nossos caminhos ou se relacionarem conosco, serão tocados por nossos comportamentos iluminados por sua divina luz. Amém, Senhor! Assim lhe suplicamos. Inscreva-se no nosso canal. E se gostou do vídeo, toque o sininho. Assim você será alertado dos novos vídeos de orações. Gratidão.